Estamos aqui no supermercado Adriano, e ele vai... Aí. E aí, Adriano, beleza? Bem, doutor. Eu, morador do Complexo do Aeroporto, comerciante há mais de 25 anos, e minha família mora com um a pré-vereador. Eu sou muito honrado, Adriano, de receber seu apoio, representante aqui do Complexo do Aeroporto, e eu sou eternamente grato. Tamo junto. Doutor. Tamo junto e vamos pra cima. Isso aí.